Olá, seguidores do Espaço Família, estamos aqui para mais um momento de informações da psicologia para você e a sua família. Hoje, vamos seguir aí uma sugestão de uma pessoa que enviou lá no Instagram, querendo saber um pouco mais sobre a depressão pós-parto. O pessoal já vê aí que eu tenho falado bastante sobre esse assunto da gestação, o pós-parto e surgiu a dúvida. Vamos hoje falar sobre ela então. Então, a depressão pós-parto, ela pode surgir aí dos, depois de 30 dias até dois anos após o parto. Então a gente vai ver que está dentro deste período para que a gente consiga caracterizá-la como a depressão pós-parto. Né? E aí a gente vai ver que essa mulher, que é essa mãe, ela vai ter aí sintomas né, de depressão, que vai ser chorar mais, vai estar com menos vontade, vai se isolar mais na sua família e do bebê vai ter pouco contato com esse bebê, vai se queixar de dores de cabeça, é, dor no peito, dor no corpo, palpitações, falta de ar, dificuldade para dormir, dificuldade para se alimentar né, com pouco apetite ou né, um excesso, um exagero né, na, na alimentação. É, então dificuldade para dormir também, muito cansaço. A perda de peso vai poder vir junto com isso, né? É, dificuldades de concentração, de memória, dificuldade na tomada de decisões. e Pode trazer aí um exagero de preocupações em relação ao bebê, que não existe, mas ela tá super preocupada. Sentimento de culpa, de inutilidade... Fica com medo de machucar o bebê, de fazer algo de ruim para ele ou até a si mesma. É uma falta de interesse nas atividades da sua rotina, da sua vida, do próprio cuidado com o bebê. E em casos mais graves, desejando até a própria morte. É. Então a gente vai ver que em torno de 4 a 7% das, da população apresenta depressão pós-parto. Mas, Gisele, é só isso? Sim, que a gente pode caracterizar como depressão pós-parto, sim. Pois a maioria das mulheres que apresentam depressão pós-parto já apresentava uma depressão durante a gestação. Então, esses sintomas já estavam enquanto ela gestava aquele bebê. Então, ela não fica caracterizada como pós-parto, mas durante a gestação. Então, uma diferenciação ali, né? É... E aí a gente sabe né, que a gente precisa... Começar a lidar, a enxergar mais para essa situação, né? Essa atenção durante a gestação, durante a espera de chegada desse bebê, porque se tratado, se diagnosticado nesse período, a gente evita a depressão pós-parto, né? E isso vai melhorar muito a relação da mãe com esse bebê depois do nascimento, do cuidado, do vínculo, desse contato com o bebê após o nascimento. É, e aí o melhor tratamento, no caso da depressão pós-parto mesmo, vai ser um tratamento conjunto entre o psicólogo e o psiquiatra, né, que vai avaliar a necessidade da medicação, vai pensar uma medicação que seja adequada para o momento, momento que essa mulher está vivenciando, pois tem a questão da amamentação, então tem que ter um cuidado aí também. E aí a psicoterapia, Vai trabalhar as questões relacionadas né, aos medos, a culpa, os sentimentos de inutilidade, aos geradores da ansiedade, de estresse. Vai poder trabalhar toda a questão psíquica e emocional dessa mulher. E é então auxiliá-la né, a sair, a melhorar esse quadro e aí buscar uma vida mais saudável, com mais qualidade de vida tá ok? Então, se você conhece alguém que está vivenciando esse momento, indique ela a procurar ajuda do psicólogo e do psiquiatra, pois assim a gente tem um resultado melhor para essa gestante, tá? Se você tiver então alguma dúvida, alguma sugestão de tema, envia lá no meu Instagram, psicóloga Gisele Fuchs, que a gente vai poder estar tá clareando e trazendo mais informações para vocês. Tá ok? Então, por hoje é isso. Tchau, tchau.